Para a gente aqui da Ambev está sendo sempre uma alegria os projetos com a Manege Bem. A Manege Bem tem ajudado a gente muito a conectar com os pequenos agricultores de uma forma simples, mas de uma forma também muito eficiente, levando conhecimento agronômico para as famílias que realmente eram muito pobres nas informações, muito pobres nos conhecimentos, mas muito rica na vontade de produzir, produzir melhor e essa produção melhor gera uma agricultura familiar, na maioria das vezes mais sustentável e que é mais eficiente, mais eficiente para o nosso meio ambiente, mais eficiente para a Beve, mas principalmente mais eficiente para as famílias que dependem muito dessa agricultura, que fica mais eficiente, como eu disse, gerando uma renda adicional para a família gerando benefícios muito grandes para aquela sociedade, para aquela comunidade. Então, parabéns novamente a Manege Bem por todo esse sucesso ao longo desses anos já com a gente. Tenho certeza que mais projetos virão e a gente vai conseguir fazer juntos um mundo melhor e uma agricultura também melhor, uma agricultura mais sustentável.